E aí, galera do canal, tudo bem com vocês? Vocês viram aí a nossa aqui valorizou bastante, 231% de ontem para hoje, pessoal. Vocês viram isso aqui? Meu Deus. Pessoal, olha isso aí, ó. Ontem quando a gente comprou, olha aqui, a gente comprou ela aqui embaixo, ó. Ontem, ontem, quem pegou ontem já tá com a graninha boa aí hein? na carteira olha aí pessoal então pessoal é no vídeo de hoje é... eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para guardar a nossas quack na carteira da tá, pessoal então fazer um hold né tá ganhando uma uma grana aí futuramente ela valorizar mais ainda a gente tá é Ganhando essa grana aí. E a forma mais segura é colocar na carteira. né? E como que a gente faz isso, pessoal? Você vai instalar a Metamask e adicionar a rede da Binance. Se você não sabe como fazer isso, vou deixar um card aqui, tá? Mostrando como que você cria uma carteira Metamask e como que você coloca a rede da Binance Smart Chain na Metamask. Por que a rede da Binance? porque essa moeda ela roda na Smart Chain na rede da Binance Smart Chain então por isso você precisa tá criar aqui eu vou deixar esse cardzinho aqui ó assiste ele de como criar sua MetaMask e adicionar a rede da Binance Smart Chain e após você criar sua MetaMask e adicionar a rede da Binance Smart Chain você vai ter que adicionar o um token da Quack, tá, pessoal? Olha só, você vai entrar aqui na sua MetaMask, vamos logar aqui, logo na sua, vamos lá. Prontinho aqui, entendi, aqui, certinho. Agora, pessoal, vamos adicionar o um token da Quack aqui na MetaMask. Você vai precisar o quê? Se você não sabe, você vem na CoinMarketCap aqui e aqui no CoinMarketCap vai digitar Quack e vai abrir essa tela. Você copia esse contrato aqui, ó. Copia esse contratozinho aqui. Essa é a chave da moeda Quack que você vai colocar na Metamask, adicionar o token. Aí você vem na sua Metamask. Aqui na sua Metamask, vocês podem ver que eu tenho aqui algumas moedas, ó. Tem aqui, ó, Hero aqui, ó BNP, BUSD, você clica aqui em importar token, cola esse contratozinho aqui que você acabou de copiar, olha só, puxou aqui Quack e o 9, adiciona e importa token. Prontinho, você já adicionou o token Quack dentro da sua Metamask, olha só olha só olha só olha só aqui é o endereço da sua quark dentro da metamask você copia ele para você vir e adicionar suas quark aqui na carteira você vai agora na sua corretora tá que você tem quark onde você comprou não sei onde você comprou mas eu compro as minhas na gate.io se você não sabe como comprar as suas moedas na gate.io tem um link aqui na descrição, vou deixar um cardzinho aqui, ó, mostrando como comprar. E aí você loga na sua conta da Gate Gate.io, clica aqui, ó, em levantar. Vai abrir essa telinha aqui, ó. Quando abrir essa tela aqui, você vai pesquisar pela sua moeda Quack que você já comprou aqui na gate.io, colocar aqui, ó, Quack Pronto, tá aqui, ela é a primeira, ó. vou clicar nela, selecionar ela, Eu tenho esse montante aqui, ó. selecionei as minhas aqui, vai abrir ela aqui, com calma pessoal, é bem assim devagar, mas é tranquilo tá, o processo, basta seguir esse passo a passo que você vai conseguir fazer hold das suas quacks, guardar as suas quacks na sua carteira, e aí vai estar segura vamos aguardar aqui também depende da internet né a minha tá um pouco lenta Pronto abriu aqui ó olha só a rede Binance Smart Chain aqui ó seleciona aqui ó você vai colar o endereço da sua carteira vamos abrir aqui a MetaMask copia esse endereçozinho aqui ó cola aqui prontinho Aqui você vai colocar uma descrição, vou colocar MetaMask, para eu ter um controle, saber para onde foi que eu enviei aqui. Pronto, MetaMask. Aqui é o montante, pessoal. Ó. O mínimo é esse aqui, ó. E o máximo é esse aqui, ó. Então você vem aqui, copia o seu montante aqui. Cola aqui, ó. Não vou selecionar tudo, não vou sacar tudo. Vou selecionar, vou apagar essas beirinhas aqui, vou deixar só o redondo. E pronto, aqui, ó. Agora aqui a parte de segurança, você cadastra tudo no menu segurança, sai chaves aqui. Vou colocar as minhas aqui agora. Tá, pessoal? Coloque as suas aí, se você não tem, vai lá e cadastra no menu segurança. Pronto, coloquei e avanço aqui, ó. Vamos aguardar. Pronto. Clico agora aqui em confirmar, tá, pessoal? Confirmo aqui, ó. Confirma. Vou arrastar aqui até completar essa imagem. Prontinho. Ok. Vamos aguardar. Vídeozinho completo, hein, pessoal? Só aqui. No nosso canal, eu te ajudo Se inscreva nesse canal Vamos lá, vamos lá, vamos lá Olha aí, ó, seu pedido foi submetido Com êxito Que maravilha Agora a gente só precisa aguardar cair na nossa carteira MetaMask Vou fechar aqui, tá pessoal Vou fechar Um pouco lento aqui, ó Fecha Prontinho, já foi feito o saque Com sucesso Sucessinho né, agora vamos aqui na olhar na nossa MetaMask. Olha só, vocês podem ver aqui, pessoal, que tá zerado, tá? Tá zerado aqui, ó. Quando cair aqui, ó, isso aqui vai estar tá o saldo das nossas moedinhas. Então, você que não sabe como comprar, tem vídeo aqui no canal. Vamos olhar aqui os levantamentos recentes para vocês verem, aqui, ó, que o nosso saque está em processo. Olha aqui, ó. Tá aqui o nosso saco processando então agora é só questão de cair na carteira mesmo pessoal não tem mais o que fazer pode demorar um pouco né porque a rede pode estar tá congestionada mas o processo foi feito agora é aguardar cair aqui dentro da meta tá pessoal então pessoal você que não tem cadastro na Gate.io, faça seu cadastro tem link aqui na descrição Crie a sua carteira Metamask para você estar tá guardando as suas moedas. tá? E aí, pessoal, o pessoal também me perguntou muito por que guardar na carteira Metamask. Pessoal, é o seguinte, imagina que essa corretora aqui, ó, como eu sempre falo, corretora a gente usa para comprar moedas, nunca deixar suas moedas aqui. Faça uma gestão de risco aí, pessoal, de segurança dos seus criptoativos. Você precisa ter uma carteira para você estar tá mandando as suas moedas para dentro da carteira. Por quê? Porque vai que dá um problema aqui na ou Ela é hackeada, ela é roubada. Você vai perder suas moedas. Então, as suas moedas você tem que comprar aqui na ou e mandar para a sua carteira. Se ela se valorizar, depois você devolve para cá, devolve para qualquer carteira. Olha aqui, pessoal, ó. E aí você manda para cá de volta. E aí você vende, mas moedas tem que estar na sua carteira, tá? Não se engane, pessoal. Carte Moedas na corretora não são suas, olha assim, vamos aqui, olha aí pessoal, ó, acabou de cair aqui, ó. caiu nossas moedinhas aqui, ó. aqui o ó, nosso montante aqui, ó. caiu nossas quacks, então quer dizer que o nosso saque foi feito corretamente e com sucesso, então se eu fiz e deu certo, você faça aí da mesma forma que você vai conseguir guardar suas quacks na sua carteira Metamask e está rodando Está especulando aí. Se essa moeda se valorizar, você vai estar tá... milionário. Valeu, pessoal. Um forte abraço. Era o um vídeo, era esse de como sacar e guardar. Valeu, tchau, tchau.